resolver se o cliente não pagou o valor por completo da sua corrida. O que você tem que fazer? Nesse vídeo eu vou lhe mostrar passo a passo como você deve resolver isso no seu próprio aplicativo, muito simples e rápido. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Edmar, sou motorista por aplicativo aqui em São Paulo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like no celular seu e no final, se gostou, compartilhe esse vídeo também. Muito bem, aconteceu comigo uma história muito engraçada. De contar essa história. Recebi uma chamada na categoria Uber Select. Então encaminhei para poder buscar o passageiro. E quando eu cheguei lá, eu logo de cara eu já vi o passageiro à vista de longe. E ele já foi fazendo com a mãozinha para eu poder fazer a manobra do carro. Colocar, pra dar uma marcha ré no carro e colocar de fundo dentro de um galpão. Beleza, tudo bem. Em lugar de compras, é, você já vai escaldado. Já sempre pensando que você vai encontrar algum tipo de passageiro problemático. Porque nesses lugares de compra, geralmente eles têm que chamar um Uber Bag para poder transportar as suas sacola, suas caixas, seus carrinhos de compra e tudo mais. Mas no entanto, eles preferem chamar o BX. E na minha modalidade, e nessa modalidade, por incrível, foi um Uber Select. Beleza, tudo bem? Dei a marcha ré no carro, encostei, estacionei, abri o fundo, coloquei as coisas. E a passageira entrou no carro. E logo quando ela entrou dentro do carro, ela já começou com a sua historinha. Quando o passageiro começa a contar a sua história, ele está querendo alguma coisa. Aí ela começou. Ai moço, eu perdi 500, acabei de perder 500 reais. Aí eu olhei pra ela assim e falei, poxa vida, 500 reais? Eu falei, se eu perdesse 500 reais, eu estaria chorando nessa hora. Beleza, aí ela começou a abrir a bolsa, sentada no banco da frente do carro e começou a abrir a bolsa e, e vasculhar tudo, mexer em bolsinho, tirar as coisas pra fora e tudo mais. Fazendo aquela encenação pra poder ver se lhe comove você deixar o valor da sua corrida pra lá e ela ganhar você no papo. Ela falou lá, meu Deus do céu, vou ter que voltar pra casa 500 quilômetros. Olha a conversa do Sim, das pegadas de 500. Ela perdeu 500 reais. A distância que ela ia percorrer pra voltar pra casa era 500 quilômetros também. E ela disse mais pra mim, que só ia voltar pra casa com 10 reais. E fez aquele teatro com aquela cara de tristeza e tudo mais, pra poder ver se me comovia. Ela disse, eu vou te pagar e só vai sobrar 10 reais pra mim. Disse que ia me pagar. Até aí, beleza. Aí quando chegou lá, fui fechar a corrida. Valor da corrida, 18 reais é alguma coisa. Ela olhou pra mim e falou, nossa, 18 reais? Eu falei, é... Ela falou, ah, mas a moça pediu pra mim e disse que tinha dado 12 reais. Eu falei, pode ter sido no X. A modalidade que ela pediu o Uber pra senhora foi no Uber Select, deu R$18,00 e alguma fração. Ela me deu uma nota de 20 reais, mas contestando o valor, dizendo que estava errado. Eu falei, eu ah, não posso fazer nada. Ela pediu nesse Uber Select aí, e é um pouquinho mais caro. Ela, ah, mas não dá pro senhor fazer R$12,00? Eu falei, não tem como. Por muito pelejar, pela insistência dela, eu peguei e dei 5 reais de troco pra ela minha corrida ficou por 15 reais, tomei prejuízo? veja o que eu fiz nesse passo a passo, nesse vídeo para poder, quem sabe a Ubi me ressarcir esse valor será que é será que ela devolve? veja aí nesse vídeo primeiro vamos sair a nota do cliente, o nome claro da pessoa, né? 461 então chegou no destino final do passageiro tá lá, parece você põe na... quando você coloca lá, recebeu o dinheiro, né? Que aparece, vai fazer o cálculo lá já vai exibir para você o valor 1852 aí antes de você encerrar nessa telinha vermelha aí encerrar você vai clicar aqui nessa opção ver mais e quando você clica nessa opção ver mais ele vai te mandar para uma outra tela que é essa aqui ó muito bem essa tela aí então vai aparecer lá pedágio não teve né saldo pendente não teve promoção também não teve voucher tal tá, crédito aparece total da viagem 1852 aí você vai lá em ajuda tem ajuda lá, usuário não pagou usuário não pagou nada ele tinha pagado alguma coisa para mim, né? Pagou alguma coisa. Então, vou clicar nessa opção, a segunda opção aqui, verde em laranjinha aqui, ó. Usuário só pagou parte do valor. Beleza, clica aí. E aí você vem para essa tela aí, que vai dar uma informação, o usuário não pagou, só pagou parte do valor, né? Aí vai aparecer essa mensagem. Você vai receber seus ganhos por essa viagem, mesmo que o usuário não pague o valor total. Vamos entrar em contato com ele. Continue nos informe quanto você recebeu dinheiro. Você vai clicar em continuar no botãozinho azul, né? aí, e você já vai cair nessa tela, né? Quando você receber dinheiro, aí aparece lá. Você clica nos valores aí, um digita o valor 15 reais e clica no botãozinho azul. Pronto, ok, ok. Aí já vai para a tela final, né? Que é o total da viagem com o qual que você fez lá 18,52. Valor recebido 15 reais foi o que você digitou. O Usuário precisa pagar 3,52. É o valor do saldo devedor parece que o usuário não pagou o valor total. Aparece a mensagem embaixo, né? Vamos entrar em contato com ele e aí pronto. Você finaliza. Muito bem, essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Isso já aconteceu com você, ou poderá acontecer mais algumas vezes. Proceda dessa forma, porque nunca vai adiantar você xingar, bater, quebrar ou caçar algum tipo de confusão com o passageiro, que não vai adiantar nada. Muito pelo contrário, eles podem rebaixar. Esse passageiro pode sempre te dar, quando você arruma a confusão, te dar nota baixa e o prejudicado sempre será você, motorista. Vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos vemos pelas ruas da cidade. Valeu, tchau!